Fala aí, Spectubers, sejam bem-vindos aqui ao canal Partiu Business. Eu sou o Clark, criador aqui do canal. Hoje eu vou trazer um tema para você, corretor de imóveis, vendedor, gerente. Os cinco livros que você precisa ter na sua estante. O primeiro livro é do Jeffrey Gromer, um americano que criou a Bíblia de Vendas. Isso mesmo, se você olhar ali atrás, você vai ver que tem a Bíblia de Vendas. Esse livro é fantástico, pessoal. Ele fala sobre todas as etapas que você precisa para fazer uma venda. Desde o atendimento ao cliente, a prospecção... Toda essa fase até a conversão do cliente, o pós-venda e como você trabalhar a sua carteira. O interessante desse livro é que você não precisa ler o livro inteiro. Você pode sim ler trechos, pedaços, capítulos. É uma consulta que você pode fazer diariamente. Você pode trabalhar na sua equipe, aí fazer discussões de temas e etc. Que é muito legal. O segundo livro é O Poder do Hábito, do Charles Duhring. O cara era um escritor do jornal New York Times e ele desenvolveu um livro baseado em várias pesquisas no Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, sobre os hábitos que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes, uma pessoa que não tem memória, e ele mostra isso no livro, ela pode desenvolver hábitos que ficam salvos, gravados nos gâmbios basais. É isso mesmo, pessoal. E ele fala que o cérebro do ser humano ele está o tempo inteiro querendo criar hábitos para deixar de se esforçar, para deixar de processar. Ou seja, ele é preguiçoso mesmo, o nosso cérebro. E aí, ao longo do tempo, se você deixar esse tipo de coisa acontecer, pode ser ruim para você. É muito legal ler esse livro aí. Faz parte da nossa, do nosso dia a dia aí, alguns hábitos que a gente acaba criando que não são legais, certo? O terceiro livro é O Sonho Grande, conta a história do Jorge Paulo Lema, o bilionário brasileiro, hoje o homem mais rico do país e um dos mais ricos do mundo. Esse livro ele é bacana porque é uma biografia e conta a história e métodos que o Jorge Paulo Lema usou a vida inteira para poder construir um império, ele que hoje é dono da Bembev e pessoal tem várias empresas aí dentro do grupo, ele começou lá atrás Uh, fez economia em Harvard, enfim, começou com o com banco garantia, depois ele começou a comprar participações de algumas empresas, lojas americanas, depois comprou a Brahma que estava quebrando, aí depois comprou a Antártica que também estava mal das pernas, fez a Ambev e depois aí partiu para uma sucessão de compras e sucesso atrás de sucesso. Hoje, uma das empresas do grupo, por exemplo, Burger King, que você deve conhecer aí. Mas o legal é você ler esse livro. Biografia é sempre bacana. Eu escolhi essa para você poder iniciar aí a tua leitura de uma bi biografia de um cara de muito sucesso. É sempre bom a gente ler histórias bacanas. Valeu? Em quarto lugar, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Em 1929, pós-depressão, Pós-depressão de 1929, o Dale Carnegie estava desenvolvendo um curso e uma das apostilas era como fazer amigos e influenciar pessoas. À medida que o curso foi iniciando, as pessoas gostaram tanto do tema que começaram a querer aquela apostila e ele fez um livro que explodiu, vendeu mais de 3 milhões de cópias aí e a partir de então é um dos livros mais vendidos do mundo. Mais de 50 milhões de cópias vendidas ao todo aí. Uh, ao longo de todos esses anos. A última atualização, se não me engano, eu consultei no, na internet, foi feita em 1981, ou seja, fazem 35 anos já. Pessoal, é muito legal. Ele ensina técnicas de como você fazer amigos e influenciar pessoas no seu dia a dia. E é legal porque não serve só para você no teu profissional, mas na tua vida pessoal também, familiar com a tua mulher, com teus filhos. Em quinto lugar, o guia prático do corretor de imóveis. Esse é especialmente para você, corretor de imóveis, que precisa ter um guia, que precisa ter um norte para você desenvolver a tua carreira. É um livro super bacana, pessoal. Eu tenho há muitos anos já esse livro e vale muito a pena você ler. Eu já li o livro inteiro. Uma dica que eu dou para vocês, aliás, é: se você não consegue ler em casa porque talvez é, você não consegue se concentrar e tudo mais, eu leio aqui no escritório. Então, eu trago os livros para cá, coloco aqui, leio e isso está me ajudando bastante porque a concentração é maior. Então, eu leio um, um dia um trecho de um, um trecho do outro, a bibliografia de um, a bibliografia do outro e aí você vai lendo quando você vê, você já está é, envolvido e não para mais de ler livros. Esse livro Guia Prático do Corretor de Imóveis é muito legal você ter na sua estante. Ele fala de fundamentos técnicos, de prospecção, de, de angariação de imóveis, de, de conversão, é, como um corretor ser produtivo, ou seja, como ele produzir no dia a dia, como ele irá elaborar argumentos de vendas com o cliente, então tem muita coisa bacana, leiam esse livro aí. Pessoal, aproveito para agradecer aí para vocês terem assistido mais um vídeo aí do canal Partiu Business. Em breve vocês vão ter novidades bacanas aí sobre o canal, sobre enfim o projeto que eu estou montando aí para desenvolver treinamentos, palestras e consultoria para imobiliárias também. Mas em breve vocês vão saber um pouco mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir nossas redes sociais. Pessoal, semana que vem mais um vídeo. Valeu, obrigado. Partiu o business.